28 mulheres foram assassinadas e o ano ainda não terminou. A violência física, sexual, psicológica e económica contra as mulheres continua a frazelar a nossa sociedade. É sobre este flagelo que a juíza conselheira Clara Sotomayor fala numa entrevista conduzida pela jornalista Ana Patrícia Silva. Em entrevista a Clara Drummond, a ativista iraniana residente em Portugal, Naid Saganian, Fala sobre o significado desta nova vaga de contestação popular no Irão e como as mulheres estão fartas de ser apreciadas. É uma revolução, não um protesto, diz a ativista. No ensaio desta semana, o jornalista desportivo Will Magui recorda-nos o papel que o jogador de futebol brasileiro Sócrates desempenhou contra a ditadura militar e na luta pela democracia. Por fim, também na edição desta semana de 74, temos uma nova crónica de Diogo Faro e, pelos ladrões de bicicletas, o economista Vicente Ferreira desconstrói a narrativa liberal da comparação entre Portugal e a Roménia É tudo nesta semana, sigam-nos nas redes, boas leituras e bom fim de semana.